Agora, para resolvermos esta equação do segundo grau, a primeira coisa que temos que fazer é passar para a forma canónica, por igual a zero. E então, a primeira coisa, vou uh, colocar o mesmo denominador uh, aqui no segundo membro, para depois poder cortá lo e fica x ao quadrado menos 1 igual a 3 menos 3x. Passo tudo para o primeiro membro. Faço a operação dos monômios que puder fazer. Isto é o menos 1 menos 3. Fico com x ao quadrado mais 3x menos 4. E assim já posso tirar qual o valor do A, coeficiente do x, do b, coeficiente, desculpem, o a, o coeficiente do x ao quadrado, o b o coeficiente do x e o c, o termo independente Aplicando agora na fórmula de resolvimento, por substituição, obtemos esta expressão que aqui está. Então, vamos agora fazer cálculos. E os cálculos quais são? Vamos uh, ver que, deixem-me lá, eu para pagar isto aqui, senão vocês não veem, fica menos 3 mais ou menos 3 ao quadrado dá 9. Atenção aos sinais: este menos com este menos que aqui está dá mais. 4 vezes 1 vezes 4 vai dar 16. Agora vamos operar a, o que pudermos, 9 mais 16 que dá 25. E... A raiz de 25 vai ser igual a 5. Vamos dividir então nas duas equações, nas duas expressões, e ficou menos, menos 3 mais 5 sobre 2 e menos 3 menos 5 sobre 2. Então, vamos agora só fazer os cálculos. Fica menos 3 mais 5 dá 2 e menos 3 menos 5 vai dar o menos 8. Fazendo a divisão, fica a solução 1 e menos 4.